Mas o que, que vai ter nesse sarau? Ai, não! Gente, quando eu tô olhando para vocês, eu consigo atuar. Mas eu olho para a câmera e aí vem esse vazio bizarro da câmera e aí eu não consigo. eu, aí eu acho que é Achei ótimo. Ó. Eu achei ótimo.